E aí clã Chauzão aqui, hoje a gente está voltando com Ghost Song. O Metroidvania é sensacional para PC e multiplataformas. A gente está fazendo a gameplay, meio corridinha, mas estamos fazendo. Hoje a gente pretende pegar uma parte da nave, logo vocês vão entender, e enfrentar o primeiro chefe para valer. Vamos lá? Bom, a gente está aí no Crash Site, onde... Da início as quests, o último vídeo foi marcado no mapa onde nós temos que ir né? A gente tem que pegar essas peças, com cinco peças E o que a gente vai fazer agora? A gente só vai né Vamos explorar No último vídeo a gente explicou os upgrades, como funciona Pegamos o foguete, ó, o foguete é um bagulho. violenta Oh. Tem Splash também, isso que é bom São Múltiplos inimigos ao mesmo tempo Vou ir derrotando todos os inimigos para coletar o máximo de boas minhas aí possível Eu Vou dar uma corrida porque tem muito inimigo Eu não sei bem o caminho <risos> isso Não ajuda muito, não sabe o caminho Eu jurava que tinha um caminho por aqui Ui, Vamos indo, vamos indo. O que é isso aqui? Aparentemente tem um chefe aqui. Bom, essa é uma chefe que você encontra? Mas não é dessa chefe que eu tava falando, eu tinha esquecido dela. Ela aparece no caminho, né? A couple of the wallops, you'll be dead. Nothing you can do about it. May as well sit down. Let me crack your head open. É Carinha no comportamento do chefe. Não é muito difícil estudar dela, não. não. é grandes coisas. Ela dá um pulo e joga a bola, né? It's taking too long! É, eu também corto, tá demorando tô demais. Starving! Com fome. Oh! Segunda fase! Só tá entrando em curto. Muito bom apelar e dos pontos de contato dos personagens são bem fortes. Ela me enganou, enganou direitinho, achei que ela dá um chablau um no chão. Vou dar uma carguinha, né? Porque essa, esse combate está se alongando. O tanto de dano tem que dar. É que enfim, derrotado aí nasce uma árvore dela, coisa ó, oh, Tá vendo essas caveirinhas aqui? Quando você consegue pegar uma parte da nave, essas caveirinhas vão se transformar no um inferno. Então, um inimigo novo ali ó, o de que dano que tem que dar não é fácil tal tá, viu por sorte mais para frente tem um módulo Ipa. ele deixa seu personagem com um dano mais adequado por nível então, Um cluster de nanogel. É nanogel o nome dessa gosminha. como é que está? A gente tem que descer. A gente nem chegou perto de onde a gente tem que ir. O é. chefe lá atrapalhou a nossa vida. Não lembrava. De lá. Dar uma salvada. Usar aqui uns, uns recursos. o nosso dano salvar e ir baixo. vamos pra baixo desce, desce, desce. deve ser é ali falo ali de um jeito que não, não ajuda muito né? vocês vão ver quando a gente chegar ali vamos saber que é ali a gente desce Conforme você avança também vai aparecendo inimigos diferentes nas áreas já visitadas Vai tá ficando mais difícil Isso Onde eu estou indo, gente? Onde eu estou indo? O eu achei que era na parede Eu mencionei esse jogo, ele não se tornou muito popular e eu suspeito que seja por causa do nome é uma música de mesmo nome e você faz um jogo coloca o um nome de algo que já é popular, é difícil um baita jogo viu Estou gostando muito. Queria que vocês gostassem como eu estou. Aqui é a parede de... a gente consegue quebrar só com o foguete Essas carcaças de robozinho. Pega gel. Nano gel. Robozinho. vai que quanto no gel? mais um negro Tem um save ainda bem Próximo momento aí É um pesadelo Plataformas coisas de Ó Passagens secretas Tem fim o número de passagens secretas Você vai atirando vai abrindo tudo Vamos usar aqui o negócio que a gente coletou Que aumenta o nosso vigor permanentemente Maravilhoso essas sementes Agora vamos pro lado certo né Tem toda vez a sorte a gente não pode quebrar imediatamente. Tem esses bichinhos rosados também. Quebra eles, -se, mas. Né? Sei lá, ele não dá dano, não faz nada. Só consegue matar com um o Lá! Vai tá Mulher grande. Usando aí dos danos. O que a gente tem aqui? Coração robótica Para equipar você tem que desligar o seu personagem Para equipar Você pode também colocar no safe usando no gel Reduz o hit up Perfeito A gente vai reduzir o nosso Aquecimento da arma Maravilhoso A gente pode atirar e muito mais. Não foi das minhas melhores ideias, viu? Vou trocar soco por aquele bicho. perdido, vamos dizer assim, a gente precisaria de no máximo, aí de... Nossa. No máximo de vida para enfrentar a chefe A gente não vai conseguir, mas estamos descendo pelo menos Estamos dando certo o avanço Nossa Que triste Isso se vai dar não viu. <risos> a gente não consegue acertar a plataforma, como é que vai. Pô, tô até problema aí no mesmo ponto. cair Tá longe, hein? Não me engano aqui, tem um save Ah, que I met some of your friends. Vou aumentar um pouco o gunpowder e também nosso. Tá levando muito mais tempo do que imaginei aí, viu? eu imaginei. Levaria, viu? Estou tentando fazer vídeos mais curtos porque. Isso, atenção, tensão é difícil. Vai virar um pesadelo na volta. Um pesadelo. Vocês não tem noção. Eu fui pro lado errado? A necessidade do duplo ali, né? Tistre. completamente perdido O que resta fazer se não fugir né? Aqui que é o porta também. Agora sim. Agora não precisa, né? Aqui eu acho que a peça primeira que a gente vai pegar é a rosa, eu achei que era verde. Olá, Kika, poeta. Olha só, tem cover. Dá uma olhada o que a Kika virou? Meu Deus! Com Calma. Vamos ter a certa distância da Kika. Vai dar, não, hein, pessoal? Vou tentar farmar aí um pouquinho. Né? Ai, conseguimos, eu consegui, tá aqui. Será que é isso aqui? Ah, agora você tem um pulo duplo. Aqui beleza. Errei completamente. É o que a gente ia fazer hoje? Pulo duplo. Facilmente. Vou aumentar o nosso vigor. Eu tenho esse bicho aí, que Deus livre Eu acho que é prudente a gente salvar Vamos só subir Eu gosto bastante das, das áreas São bastante distintas É difícil se perder, elas não são muito extensas mais um trem desse mais um nível botar tá em gun power tudo tá bem agora com o duplo e o lança filmade a gente consegue ir longe hein? fazer muita coisa esse jogo possui o um quadro. se você fizer tudo direitinho, no final das contas a gente vai pegar o um negócio verde mesmo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a peça a gente vai encontrá-la. dá muito dá muito desse negocinho O quem fiz eu pegando a nossa primeira arma na minha gameplay original a primeira arma que eu peguei foi a lance, mas eu confesso que eu não eu achei agora ele tem essa girada Bem legal. Repule de giro e dá um xablau. a gente também pode sair girando. Ou pião do baú. A vida ficou fácil com esse negócio, não ficou? Não? não tem ideia como é difícil matar esses bichos. A gente se perdeu aqui, Bora. É Faltando que tem que bater mesmo. Né? É uma brincadeira. Aqui mais um robôzinho. Pesadelo em formato de eu adorei essa <risos> no meu no meu save original eu peguei ela, mas eu nunca não tinha pulado. O que acontecia? Sensacional. E parece tudo ser secreto, mas não é. tá? Ah, não, aqui é. Na verdade, aqui é. é. de um por gel cluster. Era a peça, peça, promessa foi a, a peça. Estamos chegando? Mais para baixo. É só que beleza, um save. Baita mal sinal. Olha o tanto de negócio que a gente tem vale secretos Temos aqui, em Core, ó, quarto de core. Importantíssimo aí no early game, você tem bastante lincor de Aguentar as pancadas da vida Todas essas caveirinhas vão se rebelar. Olha lá a correndo. isso aí, que pesadelo. Chegamos, hein? Aí, ó. Henriette. Um chefe difícil, viu? Né? chefe bastante difícil. Tá dando certo não, de usar essa manobra. That's yeah. yeah. the nossa última vida. Principalmente essa última fase dela aí. Oh. Pronto. Meio que derrotamos ela. Só que é muito ruim o. Eu... Nossa estado aí, nosso HP. Ela fugiu, né? E a gente consegue ficar nesse ponto. Tem umas vidinhas no chão. Tá leve melhorada na nossa situação. E a gente pega aí a primeira peça. Eu vou encerrar o vídeo aqui porque eu realmente não me lembrava que a gente ia enfrentar tantos chefes. eu achei que era. Dois só Estamos enfrentando três E dois cheiros bastante difíceis né? Nem nos de botar Eu vou ficar com a peça aí nas costas Antes da gente entregar Mas Caso você está errado a entrega Você volta para onde pegou a peça Realmente gostaria de mostrar Que delícia que é Tá vendo? Caveiras explosivas perseguidoras. Maravilhoso. Aí você vai ter um bilhão de caveiras explosivas perseguidoras pelo caminho. Só com, só com isso de HP para passar. Pelo menos até o seio você tem que ir avançando assim bem devagarinho elas reagem com a sua presença se tá? demorar para aparecer na tela fica mais fácil tá vendo? É uma queixa aí dos que acharam o jogo muito difícil não, dá para tirar a razão né é um pouco difícil não pra depois, mas no final das contas. É pausar o um jogo de corpo aí pra quebrar. Tem que estar perto do save. Tem que parar no save, pelo amor de Deus. Uf, uh, Conseguimos! E aí pessoal, vocês gostaram da nossa gameplay de hoje? A gente pegou uma peça, enfrentamos três chefes, pegamos um pulo duplo, equipamos dois modos, pegamos uma manopla, coisa pra caramba, esse jogo tem muita coisa E aí, você vem aqui ó, não tem nada, a gente não fez nada O jogo é imenso 10 horas tranquilo de gameplay Pra quem gosta de completar Gostaram aí? Deixa o like, se inscreva no canal, deixem de nossos vídeos, a gente joga jogos Indie Metroidvania e recomendações. Esse é um jogo Indie Metroidvania e uma recomendação. Olha só que interessante. Fez o bingo. Deixa o comentário aí pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo. Tchau, amizade.